da Benchmark, e este é o canal Vida de Propagandista, e você é muito bem-vindo a este canal. E se você já é inscrito, muito bem-vindo, você ainda que não é... Se inscreva para poder receber conteúdos exclusivos sobre a indústria farmacêutica sobre a profissão propagandista e muito mais. Combinado? Já se inscreveu? Não esqueça de acionar o sininho também para não perder nenhuma notificação. Quem sabe o próximo vídeo, o próximo conteúdo é aquele que vai te colocar na indústria farmacêutica ou te fazer destacar você que já é um propagandista. O vídeo de hoje vai falar sobre entrevista e eu quero dizer para você aqui o que você não deve dizer. Se você já nos acompanha há mais tempo, você sabe que eu sou completamente contra roteiros pré-definidos, respostas prontas. Mas a gente consegue sim elencar algumas coisas que você não deve dizer em uma entrevista, porque certamente isso pode te prejudicar e até mesmo te invalidar como um candidato possível à contratação. Vamos lá? Olha. A primeira coisa que você não deve dizer na entrevista, obviamente, são respostas prontas. É um roteiro pré-definido, imaginando que o recrutador, que tipo de pergunta ele vai te fazer, né, e já pensar nas respostas, porque isso vai tirar completamente a sua autenticidade e certamente ele vai perceber que você não está sendo natural, beleza? Algo também óbvio, mas que vale a pena lembrar e destacar aqui, você não deve nunca dizer mentiras. Tá? Mentiras ou até mesmo aumentar suas qualificações ao conversar com o entrevistador. Né? Então seja você o tempo todo, se comunique da forma certa, seja claro, direto e esteja certo de tipo, que o recrutador ou o gestor para a questão de comprovar essas informações que você está trazendo para ele. Outra coisa que você não deve fazer é trazer para a mesa entrevista clichês. Né? Ah, eu quero estar no seu lugar. Ah, é meu sonho ser propagandista, sabe? Isso é explica todo dia. Obviamente que é o seu sonho, mas o que você tem para entregar? Essa é a pergunta, tá? O seu sonho é o de todo mundo também, isso não vai te qualificar, isso não vai te fazer avançar. Então, muito cuidado com clichês, com essas respostas de impacto, mas que o recrutador já está cansado de ouvir. Vale lembrar também que você precisa focar nas suas competências, nas suas experiências, na sua trajetória profissional. Cuidado com a armadilha de querer se dizer como o melhor no processo seletivo. Ora, como você pode dizer isso se você não conhece os seus competidores? Se você não conhece os concorrentes? Isso certamente revela em você, ainda que você não queira, uma posição arrogante. tá? E de se achar melhor do que as outras pessoas. Então lembre-se, você está ali para falar de você. Tá? Essa história de, ah, eu sou o melhor, eu tenho certeza que você é o melhor, que eu vou dar mais resultado. Você não vai conseguir convencer o recrutador de nada com isso. Agora, mais uma vez, isso aqui é o básico, tá? Eu quero saber, você gostou isso, acrescentou alguma coisa? Você já cometeu algum tipo de deslize como esse que eu citei? Ou você tem outras coisas aí que você se lembrou, que também não se deve dizer na entrevista? Comenta aqui embaixo. Tá? Compartilhe também esse conteúdo com seus amigos, com as pessoas que você acha que precisam, que esse conteúdo vai ajudar demais e eu quero te convidar também para baixar o nosso e-book. É o e-book mais baixado do Brasil, nós já estamos a quase 10 mil downloads no Brasil inteiro e esse e-book é o guia completo e definitivo para se tornar propagandista da indústria farmacêutica. Ele é gratuito, tá bom? Você pode acessar aqui na descrição desse vídeo ou um link, se você estiver vendo esse vídeo no Facebook e Instagram, achei o link baixo que vale a pena. E eu te vejo no próximo vídeo. Sucesso!